Sign Natasha speaking, her controller for today. You need to be briefed. I'll guide you along the route and keep you informed. Não sei se isso aqui vai dar muito certo, mas vamos tentar pra ver, né? Sorry, mate. Ei, ei, oh Boris. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, nove. Vamos, nove. Nossa, olha o russo bugando ali. Clear the building and capture the charge! Boa, boa. Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Moscou, Moscou. Vamos, vamos, vamos. Agora vai. Não, não, não, não, não. não. Putz, também o russo... Ah, não, não, não, Levanta aqui, Doc. O Baryshnikov. E aí, Doc trabalhando direitinho. É o Petkov. O Petkov é servil, né? Porra, aí também não dá, né? Eu tô jogando aqui com esse squad russo. Então é meio complicado. Não sei se vai dar muito certo isso aqui, não. Eu tô jogando sem HUD, como vocês podem ver. Que é como normalmente eu jogo. Mas jogar esse game aqui sem comunicação é muito complicado. Esse game que eu tô jogando aqui é o Caliber. É um game que eu já trouxe um conteúdo aqui no canal sobre ele. Agora eu tô trazendo uma gameplay aqui. Já era pra ter trazido, na verdade, mas eu tava esperando alinhar com o Squad BR, né? Não deu certo ainda, então vai com os russos mesmo. Bora ver no que é que dá aí. Aí sim, hein? Olha ali, tem, tem outro ali, é um russo ali, é o Boris, o Ivan, sei lá, o Nikolai. Beleza, tá kit! Beleza, tá limpo. Obrigado. Olha aí, cobriu direitinho. Beleza. Vamos avançando aqui. É, pelo menos os caras jogam direitinho, né? Eles já têm uma dinâmica. Provavelmente eles devem se conhecer aí. Devem estar nesse squad de três aí. E eu entrei de gaiato na situação. Mas, turma, vamos mais rápido, nossa. Putz, sei lá, guerreiro, não tô entendendo nada aqui. Andrei, Boris, Dimitri, Moscou, Sarajevo, sei lá. Vai, vai, vai, vai, vai. Nossa. Porra, aí sim, hein, Doc! Oh, esse Doc tá fazendo a diferença. Vê se é o Boris. Oh, oh, oh Coloquei comigo, pô. Ei, ei, ô, oh, Boris. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, nove. Vamos, nove. Damn. Beleza. Aquela flanqueada com sucesso. Tudo certo. Vamos que vamos. Olá, Vou lá. Olá de novo. Pô, se eu tivesse uma cobertura seria bem melhor né mas de qualquer forma eles estão suprimindo de lá toma desgraçado assalto <risos> Não Aí sim, hein? Tem mais um. Putz, granada, granada, granada, corre, corre, corre, corre. Nossa, cara, que é isso? O cara, quase me pega no pulo ali. Silva. Vamos lá, Onski. Onski é russo, né? Sei lá, acho que é uma cidade. Vamos lá. Olha aí. Mortão da Silva, peraí que aqui tem. Munição? Uh -huh, ah, <laughs> nossa, para <laughs> Nossa! Não é mesmo, estou. avançar, deve ser isso. Uh -huh, Puts, sei lá, gay, não tô entendendo nada aqui. Vamos lá, vamos lá, Moscou, Moscou, vamos, vamos, vamos Bora, vem, vem, vem, é, recuando, recuando do 9 <risos> nem sei se isso faz algum sentido Sim, obrigado, Rahmat sai da frente Boris. É o sai da frente, sai da frente 9. Beleza. Esse cara aqui, não sei se esse cara tá morto, tá vivo, o cara tá se transformando em zumbi aqui, sei lá. Beleza, vamos marcar o local aqui, já marcaram o local, e aí a gente tem que fazer, uh, garantir o local para os reféns, né, até a equipe de apoio chegar e fazer o resgate. Beleza, então que vamos. call. prepare for defense. Stay kid! Swapping back! Transport has arrived. Protect the hostages and ensure that they are evacuated. Hostages extracted. Hold your position. Use a smoke signal to call the transport. Oops. Olha aí. Para conseguir entrar por onde aqui. Ele entrou por aqui. Graças a Deus. eu tinha visto um inimigo ali na sacada. Nossa, meter um míssil. Tu vai eu matar, bлять, eu, trocamos, quer dizer, com ele. Ter um míssel no Barishnikov ali mano. É que esses caras estão falando aí? Não, não entendo, não entendo 9. Você Nada 9. Turma, deixa eu dar. o remédio. é Vamos lá, vamos lá, Moscou, Moscou. Ah, os caras estavam querendo agrupar. Valeu, Ivan, valeu, Boris, valeu, Vladimir. <risos> Monsieur Wa called. Prepare for defense. You need to secure the arrival zone. Putz, mais reforço. Nossa, não para. To hostages. Enemy uh. não, the hostages ah. and sure that they are uh. All hostages, rescue. Aí, aí sim, deu certo Quem diria, hein? Você <risos> che, russo louco aí, deu, deu certo, cara Entrosamento foi maneiro aí Ah, eu gostei, vou gostar Isso isso nada não, não sei nem agradecer ao, ao povo em russo aqui deixem aí embaixo seus agradecimentos em russo <risos>